Olá pessoal do canal do Cícero e da Madalena Aqui está o carro que nos transporta para tudo quanto é lugar Ali está a Madalena já comendo a banana pessoal Aí o pessoal vai cair de pau, vai falar assim Ô Madalena, vai comendo outra vez? Mas sabe por quê? Ó, É o seguinte Nós tivemos o privilégio de mais uma vez passar Numa barraquinha de banana E nós conhecemos duas pessoas aqui na beira da estrada Uma é a, a Ana Paula E aquele senhorzinho ali É, lá tio José Seu José Raimundo. José Raimundo Aí nós estamos passando aqui na Ana Paula Vocês que estão vindo de Machado Sentido Pouso Alegre, pessoal Dá uma paradinha aqui na barraquinha dela Isso É aí. depois do segundo radar Tem o primeiro lá embaixo De 60 por hora, depois tem o segundo Já vem devagar olhando para a direita Isso aí, gente Eles estão Vamos. sempre aqui Vamos. né Né? a e... é boa, Boa, tanto é que eu tô levando, gente. Ó, tanto é que eu tô levando. Aqui, ó. Tá vendo? Outra coisa boa que ela vende, para quem ama, eu, por exemplo, sou. A minha eu carrega ali dentro, mano. Né? A minha eu carrega ali dentro, ó. Tá vendo? Pimenta, mel, mel silvestre, certo? Passando aqui, dá uma paradinha aqui, ó. Dá um uma, Dá uma prestigiada. Dá uma prestigiada. É, é, preço bom mesmo. Tanto é bom. Tanto é bom que eu tô levando. E eu tô no meio já de uns dias de viagem. E o dinheiro vai acabando, ninguém tem dinheiro para gastar por muito tempo. Então, consegui chegar aqui e compramos uma banana. Madalena já está ali comendo, bem docinha. Quer deixar algum recadinho para alguém? Alguém que você conhece, um amigo, um, um parente um de algum Cara, lugar? Eu, eu quero deixar um abraço né, para minha família, minha mãe Isabel, meu filho Matheus, meu marido Gonçalo. Mora, mora onde? Mo, nós moramos aqui no bairro Catiguar, de Benópolis. Atiguar. e para todo mundo, todo, todo mundo que estiver vindo aí, passar na nossa barraca é. <risos> e desejando também que um 2021 é, é, é, para todo mundo 2021, com muita saúde, paz e vamos é, continuar trabalhando com muita saúde, se Deus quiser agora você vai estar tá lá no canal do Cícero e da Madalena com muito prazer para nós, viu? isso aí, pode pra nós. e Madalena tá ali, eu... daqui a pouco sou eu que vou comer também, não é só ela não, <risos> né Madalena? pega esse aqui para mim que eu vou pegar uma banana para mim comer, para não falar que só você está comendo <risos> pessoal lá dentro pessoal pessoa brinca muito com ela eu já separei e, aí nossa é legal essas coisas né uhum. pessoal brinca muito com ela aqui. é madalena mas está comendo outra vez madalena mas você só que? come eu olha. gosto muito de fruta onde que eu vou eu eu, eu como fruta né é ah mas fruta é bom né gosto mais de fruta faz bem faz tá bem para saúde oh. tudo. Bem. verdade tá boa pessoa não é gostosa né de de pra... Pode falar que eu como também, viu? Vocês falam da madrana, é para falar do Cícero. Mas, Cícero, você tá comendo outra vez? Eu falo com prazer. Isso aí, gente. Vocês é. falam que banana é bom para ir para câimbra. Né? É. é, que, que é ajuda, né? É. é, verdade. De onde? Algum... Põe, pô, os pô, põe, os passarinhos põe. Põe lá no pé da planta, pô. lá, pô. Que, que vira Deus adubo. os passarinhos pega. Isso aí é bom. Bom... Nós vamos seguir viagem, tem um trecho pela frente aí bem ainda longo. E tem uma chuva aí. Talvez a gente passe por ela, mas é. Deus nos guarde, né? Amém. Então Amém. a gente tá na estrada. Todo cuidado a é pouco nesse estado. Verdade. Indo com Deus é bom. Falou pessoal. <risos> dá um tchauzinho aí. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho também não, <risos> seu Zé Raimundo. Vai lá no espelho dele também. <risos> aí, tio Zé. Aí. Ó. Deus abençoe vocês por Amém, tudo, gente. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Não pode, viu? Não pode pegar na mão, mas eu cumprindo ah, sem medo. problema não. Deus abençoe o senhor. Tá tudo bem. Vamos fazer a coisa com ah, não, é café, né? Obrigada, viu? Amém, Deus abençoe vocês. Tchau, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Foi um prazer. Eu tô a hora prazer, é. É. o Tá. Mas outra vez. Deus abençoe. Obrigado, seu. Deus abençoe, seu.